os primeiros passos para você começar a gerar renda extra em 2023. Eu sou Elias Leles e aqui no nosso perfil, nosso canal nós te ensinamos como é possível você gerar renda extra através do limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. E no vídeo de hoje eu vou te falar é, quais é os primeiros passos que você deve seguir, que você deve trilhar para gerar para começar a gerar renda extra em 2023. Antes de entrar no conteúdo, já peço que você que ainda não é inscrito em nosso canal que se inscreva, compartilhe esse vídeo. e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui abaixo. Então vamos lá, quais são os primeiros passos que você deve seguir, que você deve trilhar para colocar, para começar a gerar renda extra em 2023? O primeiro desses passos é você entender que o seu cartão de crédito, ele é um veículo para a geração de sua renda extra. Ele não é um vilão, ele é um facilitador, ele é um veículo que vai te conduzir do ponto A, que é onde você está hoje sem renda extra, ao ponto B, que é gerar renda extra, utilizando esse veículo que será esse cartão de crédito. Então o primeiro passo é esse. Segundo passo é você entender que os seus gastos do dia a dia, eles são uma forma excelente forma de você gerar renda extra, é isso mesmo, você pode fazer suas compras de forma estratégica e transformar isso em uma nova fonte de renda, em renda extra, então entender isso vai facilitar com que você se abra, você é, fique atento às oportunidades que existem no mercado que são inúmeras e antes de você realizar uma compra, de você fazer uma compra de um item básico para sua casa, comprar um presente para alguém, você vai lembrar disso. As compras, as compras que eu faço no meu dia a dia são uma excelente forma para gerar renda extra. Entender isso vai abrir a sua mente a todas as oportunidades desse mercado. Então, primeiro passo, entender que o cartão de crédito é um veículo para a sua geração de renda extra e você deve utilizá-lo nesse intuito, de forma estratégica, para que ele contribua dessa forma para você, gerando renda extra. O segundo passo é entender que as compras do seu dia a dia elas são uma excelente forma para a geração de renda extra. E o terceiro passo é estar aberto a esse conhecimento, sem um olhar... De preconceituoso. O que é esse olhar preconceituoso? Aquele olhar de dúvida, de que, olha, isso não funciona, isso aqui é algo que é mais uma historinha aqui da internet, que alguém está querendo me vender algo e que eu não vou cair nessa. Então, o que, é que você faz? Quando você se fecha isso, é mais um ano que você vai fechar sem renda extra. Por quê? Esse mercado existe, tem muitas pessoas, ainda uma quantidade, uma parcela pequena da população, apenas 95% da população, apenas 5% da população brasileira sabe aproveitar essas oportunidades. Porém, essas pessoas todos os anos colocam excelente renda extra a partir do, da utilização do cartão de crédito e dos gastos do dia a dia. E você também pode fazer isso. Basta você estar aberto, você estar aberto a esse conhecimento e, claro, se medir e buscar aí o máximo de conhecimento possível para subsidiar suas suas ações, as suas é, as suas atitudes nesse mercado, as suas compras, os seus gastos com o cartão de crédito. Enfim, você precisa ter esse conhecimento em mãos para que você consiga de fato aí colocar a renda no bolso. E se você deseja ter acesso a esse conhecimento, já te convido a participar conosco da Semana da Renda Extra com Cartão de Crédito, um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu e Tati nós vamos ensinar o passo a passo de como nós geramos renda extra através do limite do cartão de crédito e seus gastos do dia a dia. Basta clicar na descrição desse vídeo, se inscrever e garantir a sua vaga para esse evento 100% online, 100% gratuito. Então, se você gostou desse vídeo, já peço aí que você deixe o seu like, compartilha, se não é inscrito, se inscreva em nosso canal.